Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre uma alegria muito grande contar com a sua audiência, com o seu apoio. E para o programa de hoje, para participar conosco, nós convidamos uma amiga que é a Claudete. Claudete faz parte do movimento espírita de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde tem realizado há anos um trabalho importante de divulgação da mensagem do espiritismo, através da música, através dos estudos, das palestras, do trabalho da evangelização, dentre outras tarefas. Nós convidamos a Claudete para falar sobre o tema da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, conforme as anotações de Allan Kardec, que começa o capítulo citando Mateus, e já lemos, e depois cita Marcos, no capítulo 10, de 13 a 16: Apresentaram-lhe, então, algumas crianças a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastassem com palavras ásperas os que lhais apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se a assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, Nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Claudete, eu passo a palavra para você. Bom dia, queridos amigos da emissora da Fraternidade, nossa querida rádio Rio de Janeiro. Primeiro quero agradecer ao Henrique Fernandes pelo convite pela oportunidade de estarmos juntos aqui, refletindo acerca desse tema tão importante, a luz da doutrina espírita. Conforme Henrique acabou de ler, essa passagem que está registrada em Mateus capítulo 19 e que está no Evangelho capítulo 8, dos itens 1 ao 4. Quero retomar aqui a leitura do item 2, que diz o seguinte... Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem, com as palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Registro em Mateus, capítulo 10, 13 a 16. Vejam só que maravilha essa passagem. Primeira, primeiro ponto que é importante pensarmos, será que a fala de Jesus fazia referência apenas àquele momento circunscrito? Será que o Cristo ele se dirigia apenas àquelas crianças fisicamente mostradas? Será que apenas àqueles corpos físicos no, num momento, no estado da infância? Certamente Jesus naquele instante estava sempre como ele sempre fazia, ampliando a sua visão, a sua reflexão. Com certeza era um convite a respeito do nosso processo espiritual, mostrando-nos o cuidado que devemos ter para com esses seres que estão de volta à Terra. Aí é importante refletirmos a respeito da missão dos pais, dos educadores de um modo geral que somos todos nós, Interessante fazermos uma analogia, utilizando-nos uma metáfora, quando ele diz, né e não as empeçais, é importante refletir se nós não estamos sendo essa barreira entre a criança, entre o jovem e Jesus, porque se a nossa vida estiver sendo conduzida de uma forma equivocada, de uma forma não baseada, mesmo dentro das nossas limitações, dos nossos esforços de cada dia, se ela não estiver sendo pautada naquilo que falamos, naquilo que falamos ensinamos, se nossos exemplos não forem coerentes com aquilo que falamos, podemos possivelmente ser, nesse momento, essa barreira. Essa barreira diante da infância, diante da criança e Jesus em vez de aproximá-la desse ser abençoado, que é o Cristo, refiro-me aqui não apenas à pessoa, mas ao conjunto de ensinamentos libertadores que ele traz, certamente estaremos fugindo dessa proposta do Cristo. Porque Jesus naquele momento ele pensava, como sempre, como todas as suas ações, num processo evolutivo do Espírito. Quando ele fala, deixai que venham as minhas criancinhas, e não as empeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Aquilo nos traz a visão, nos mostra que certamente ele sabia, conhecia, que ali existia um espírito já com vivência, com uma história de vida espiritual, trazendo consigo uma bagagem, trazendo consigo hábitos. Entretanto, como nos diz o livro dos Espíritos lá na questão 383, quando Allan Kardec pergunta sobre a utilidade de passarmos pela infância. E os Espíritos respondem que durante esse período, as crianças, o cérebro infantil está mais maleável, está mais acessível às impressões que lhes são dadas as impressões que ele recebe, não é por acaso. Então quando Jesus se refere a criança, deixai que venham minhas criancinhas, essas criancinhas aqui, essa palavra, ela apenas, não funciona apenas para a infância física, mas para todos nós que temos ainda a imaturidade de uma criança, que ainda não temos a compreensão para as verdades eternas, que ainda dormimos, que ainda brincamos, vamos dizer assim, ou até que ainda, por não compreender, por não valorizar, por não estarmos despertos, melhor assim dizendo, não desperdiçamos a nossa existência, desperdiçamos aquilo que vem ao nosso encontro, para o nosso proveito, para o nosso progresso. Então, quando Jesus... Fala dessa questão da criança, coloca como pedido para que nós não as impeçamos de chegar até ele, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, aqueles que recebem a infância, que recebem o reino de Deus, que recebem os ensinos com alegria, com a pureza de coração, que essa, essa, essa metáfora, essa figura infantil nos remete. Jesus aqui nos mostra também, a importância desses seres para a construção desse mundo novo que todos nós desejamos tanto. Aí entra a nossa parcela importantíssima de colaboração, de sermos esses construtores, esses, esses auxiliares, vamos dizer assim, desses espíritos que regressam à terra com a sede, com a fome, vamos dizer, do evangelho, de uma visão mais ampliada de conhecimentos espirituais para que possa amadurecer ainda mais a sua lucidez, amadurecer ainda mais as suas convicções. Então Jesus mostra que a educação é um elemento único, vamos dizer assim, da construção dos novos tempos, desse tempo de amor, desse tempo de regeneração que é construído por cada um de nós, que é construído por mim, por você, pelo pai, pela mãe, pelos avós de alguma forma, pelos professores, que trazem um papel inigualável nessa construção de um mundo melhor, que tem um poder nas mãos que muitas das vezes até desconhece, o quanto ele pode operar, o quanto ele pode fazer. A Amélia Rodrigues, ela tem uma página lindíssima, intitulada a respeito do seu filho. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Só não me recordo agora do, da fonte, do livro, mas é uma psicografia antiga. E ela diz assim, a, a página tra, traz várias frases, mas entre elas ela, ela diz assim para a gente, é, o seu filho... Seu filho é discípulo da existência. Não lhe cercei a produtividade tomando sobre os seus ombros os mistérios que lhe competem. Ou seja, para enxergarmos naquela criança um ser que está sedento de aprendizado. Que não façamos no lugar dela os deveres que lhe competem. Que auxiliemos dando-lhe recursos de responsabilidade, tarefas a cumprir, que possamos estimular lá ao trabalho, estimular lá à honestidade, ao estudo, que possamos fazer com que ela cada vez mais possa progredir, porque afinal de contas o objetivo da nossa existência na Terra é esse, é o nosso progresso espiritual. Em mais um trecho dessa página lindíssima e profunda de Amélia Rodrigues, ela nos diz assim, seu filho é lâmpada em crescimento de luz, não lhe coloque o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Quer dizer, um convite para que de fato enxerguemos naquele corpinho que ele está, um espírito necessitado de experiências renovadoras. Um espírito necessitado do nosso amparo, da nossa lucidez, do nosso estímulo. Daí novamente fazermos alusão às palavras do Cristo. Deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais. Como que eu estarei impedindo que essa criança se aproxime de Jesus, como que eu vou afastar, estaria afastando essas crianças de Jesus, essa criança de Jesus, quando eu for motivo de escândalo na vida dela, quando de alguma forma, com meu exemplo, eu for tropeço na vida dela, em vez de auxiliá-la ao encontro de Jesus, esse Jesus como um conjunto de ensinos, como já falamos, ensinos libertadores, ensinos que vão trazer lucidez espiritual, eu ofuscar isso com minhas bajulações, atendendo a todos os caprichos, poupando-lhe das experiências, às vezes que são difíceis, que trazem algum tipo de desconforto, Achando que tem que cumprir todas as tarefas no lugar dele porque é muito pequeno, obviamente aqui sabemos que cada um de acordo com a sua idade, cada tarefa, cada atividade, conforme vamos crescendo, vamos aumentando as nossas responsabilidades. Então, as criancinhas são iguais, conforme falamos, essas mentes que precisam desabrochar para as verdades eternas. O espírito, vamos dizer assim, durante esse período, conforme já falamos, ele está mais aberto, mais maleável às nossas informações, às nossas instruções, aos nossos exemplos, né? É cada pequenino traz no seu consigo, traz o seu cérebro, vamos dizer assim, mais sensível, pelo fato de estar reiniciando a reencarnação, pelo seu recomeço reencarnatório. Então é para que a gente possa ajudar esse menino, essa criança, esse ser que nos parece tão frágil nesse momento. né? Existe uma página também de Emmanuel, muito bela, está no Sinal Verde, capítulo 14, de Emmanuel, não me perdoe, de André Luiz. E, e ele diz, entre os trechos, que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno de consolidar-se. Então, mais uma vez, a fala de Jesus não era a fala ali circunscrita aquele tempo, na verdade é uma fala atemporal, é para todos os tempos, é para todos os momentos. Quanto tempo já não se passou de Jesus aqui na Terra? mais de dois mil anos, e essa fala é muito recente. Nunca, meus irmãos, tivemos tanta necessidade de semearmos no coração da infância, de ajudarmos a pensar, de ajudarmos para que a criança possa, o espírito que ele está, possa ir ao encontro de si mesmo, ao encontro do próximo encontro de Deus quão difícil e quão desafiadora tem sido a tarefa dos pais, dos educadores nos dias atuais, por conta principalmente do uso excessivo do celular, que até nós adultos precisamos prestar bastante atenção, precisamos limitar, precisamos nos educar, nos reeducar diante desse instrumento, desse recurso, que é um recurso abençoado. André Luiz ainda diz assim, é, ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Mais um chamamento, um chamamento para que possamos compreender a importância do nosso exemplo. Porque não vai valer apenas eu proibir, não vai valer apenas eu deixar, mandar, fazer ou deixar de fazer. É preciso que eu, de fato, exemplifique. É preciso que eu, através dos meus exemplos, ligados à minha fala, consiga, de fato, penetrar aquele coração. Aqui no item 3, há um comentário a respeito da passagem que diz a pureza do coração é inseparável da simplicidade da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então ele diz que a pureza é inseparável da simplicidade. Por isso que ele toma a criança como exemplo. Porque a criança traz a simplicidade, quantas vezes a criança ela é por nós maltratada, ela é por nós muitas das vezes desrespeitada, mas daí alguns segundos ela volta com todo aquele carinho, com todo aquele amor, que faz com que entremos até num processo de arrependimento e de culpa. Então a rogativa, meus irmãos, da mensagem do dia de hoje, é que sejamos aliados ao bem, que estejamos aliados ao bem, que possamos compreender a importância de termos em nós os filhos de Deus. Porque, na verdade, como diz Hermínio Miranda, é, nossos filhos são espíritos que volvem à terra para progredir, que conta muito com cada um de nós. Nossos filhos são filhos de Deus antes de ser nossos filhos. Mas é importante que esse olhar não se circunscreva apenas aos nossos filhos da carne, nossos filhos consanguíneos. A Amélia Rodrigues, nessa mesma passagem, ela pede para que a gente ame também, vê no filho do outro teu filho. Ela diz assim, ame seu filho, o filho de todas as mães e ame nos filhos de outras o seu próprio filho para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo, amando outros filhos. A corrente do bem, a corrente do amor, porque só amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Ou seja, a nossa renovação íntima, ela será feita pela obra da educação, pela alta educação pela auto-iluminação. Aqui trazendo uma frase de Eric Fromm, ele diz que a maior missão do homem é dar a luz a si mesmo, é tornar-se o que ele é potencialmente. Então essa é a nossa missão, meus irmãos. Viemos à terra com o objetivo da auto iluminação, mas quando recebemos como filhos ou quando temos em nosso, em nosso convívio seres pelos quais somos responsáveis, compete-nos sempre o melhor ao nosso alcance. A responsabilidade grandiosa de sermos os tuteladores, de sermos aqueles cuidadores desse imenso jardim, que o excelso jardineiro é Jesus. Mas nós podemos ser aqueles ali que estamos tirando, catando de alguma forma as ervas da linha, do desrespeito, dos maus comportamentos, das más ações, que sejamos então, meus irmãos, exemplos do bem, sejamos exemplos de luz, mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, façamos o que há de melhor ao nosso alcance, porque acima de tudo, Jesus sabe, e Jesus aposta em cada um de nós e conta com cada um de nós mais do que nunca. Os momentos são chegados, são chegados os tempos. Façamos a nossa parte, cuidemos-nos e cuidemo cuidemos além de nós, cuidemos uns dos outros. Muita paz em nosso coração, muita lucidez, muita força e que Jesus seja de fato o nosso modelo e guia. Grande abraço a todos. Claudete, muito obrigado por suas palavras, por compartilhar conosco o fruto dos seus estudos, das suas reflexões e hoje, particularmente, considerando o tema, falando sobre essa simplicidade, essa pureza do coração e o que fez o Mestre Jesus tomar a criança como um modelo um modelo de conduta, um modelo de comportamento afirmando. Que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí você nos convidou a pensar sobre isso. O que, que isso significa? Quais são os sentidos mais profundos dessas palavras, desses ensinamentos? Qual é a mensagem que Jesus deixa para cada um de nós quando então se dirige àqueles que estavam impedindo o acesso das crianças a Jesus Quais as implicações de tudo isso Portanto, quero uma vez mais Agradecer a sua presença aqui Por estar conosco Na Rádio Rio de Janeiro No programa Evangelho e Vida Mais uma vez Bom, amigo ouvinte Aqui nos despedimos Desejando a você muita paz Até breve A Rádio Rio de Janeiro Presentou o programa Evangelho e Vida